Eu estava indo para academia e eu percebi que o meu tênis está... Eu tô com uma dor no joelho, eu acho que é por causa do tênis, então eu vim comprar um tênis. E porque vocês ficam pedindo para eu fazer vídeo mostrando preços para vocês, então eu vou mostrar um pouco os preços dos tênis aqui. Ah, eu tô aqui na seção da Nike. Então essa loja aqui chama Cole's, é uma loja onde tem uns preços, umas coisas baratas até. Olha aqui ó, esse é o Nike Reacts, que provavelmente deve ser um tênis novo que saiu agora. O preço na etiqueta tá 85 e tá na promoção por 79. Daí aqui tem esse Nike um pouco mais básico, né? Feio pra caramba, mais feio que bater na mãe por causa de comida. 74 dólares. É o preço é bonitinho, né? Comparado com os preços do Brasil, eu lembro, cara, quando eu era pequeno, quando eu morava no Brasil, tinha que esperar Natal aniversário, tinha que acumular Natal e aniversário para comprar tênis novo. Olha isso daqui. Branco, Nike Air Nike Air, pézão Acho que o número 10 65 dólares Preço na etiqueta Aqui tem os New Balances Os New Balances que é o que eu usava no Brasil Aqui, ó. Tem, eu, Provavelmente eu vou comprar um desse Ou um Nike, 64 dólares Não é muito diferente o preço do New Balance do, E do E do Do Nike não não tem muita variedade aqui, porque essa não é uma loja de tênis. É uma loja que vende tênis, mas não é uma loja específica de tênis. Ah, vamos ver. Tem esse azul aqui. Esse aqui é pequenininho. Deve ser de adolescente. 59. Deixa eu ver aí. Nike. Nike Air Precision. E tá.. 79 então na promoção por. 70 dólares na promoção por 50. É bonito até. Dá pra ver Eu gosto de tênis preto. Mas como é pra correr, eu não vou poder comprar tênis de cano longo, né? Tem que comprar um tênis de corrida. Um tênis. ó esse, esse Nike aqui é legal, ele é de pano. Preto. Inteiro eu gosto de tênis assim. 65 dólares. Ah, tem um outro aqui, legal pra caramba também, vamos ver. Legal, não é? Feio pra caramba. Que porra é essa? Que porra é essa Ele é tipo uma sandália, um Nike de sandália, meio croc, é... 69 dólares. Tem o vermelho daquele também. Tá vendo? Saiu por vermelho, tá. É 75, saiu por 59. Mas, um sapato que é bem popular aqui nos Estados Unidos é esse Vans aqui, não sei se tem no Brasil. É, ele é basicão de tudo, né? Só que ele é muito popular, cara. Na verdade, a molecada, tipo os jovens, adolescentes, eles usam. Olha isso daqui. Dá pra ver? Ficou. Isso daqui tá. 49 dólares, 50 dólares. E o que acontece, isso tem é legal também, é a molecada, eles usam muito snapchat aqui, no, aqui nos Estados Unidos, né? E teve uma época que teve tipo um desafio, alguma coisa assim, a ver com um sapato, com um vans, ah, era um, um cara que ele tava no snapchat e ele ia todo dia com um vans diferente na escola e ele encontrava um amigo dele e o amigo dele falava, damn Daniel! Damn Daniel. damn Daniel, damn Daniel, damn Daniel, damn Daniel, back at it again with the white van. E ficou famoso, virou meme, foi para internet, foi para televisão. E daí a marca estourou aqui. Então já era bastante usada, mas a marca estourou. Foi assim que eu conheci a marca, na verdade. Um, Deixa eu continuar escolhendo aqui, porque eles vão fechar. E é isso aí. Peguei aqui um filhinho para bater. Ah, cinza e azul, depois eu mostro para vocês. Não tinha muita variedade de Nike, não tinha muita variedade de New Balance. New Balance só tinha branco, só. Então, vai esse mês. Vocês viram aí, tem umas opções boas, uns preços bons também. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, que agora eu tô indo correr. Tchau!